Você que me acompanha por todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você fica com a programação local do seu estado. Eu sigo para o estado de São Paulo, lembrando que para você rever as reportagens da edição de hoje, acesse Play Plus, tá bom? Forte abraço, roda a vinheta, três segundos. É aqui para mim, é nosso SP no ar, viu gente, a partir de agora. Olha, me dá a imagem da história, preste atenção Um caso que parou São Paulo durante o final de semana. Um desfile infantil estava acontecendo. Tá? Imagens foram gravadas momentos antes da queda, da queda de uma marquise. Preste atenção, porque é o seguinte, teve crianças feridas, pessoas ficaram feridas nessa história. Ao vivo, vai falar comigo o Álvaro Zanotti, aliás, perdão, o, né, o, vai falar comigo a Marcela Varasquim, tá, que vai falar com relação com relação, tá? É, é, essa história. Faz o seguinte, segura pra mim a Marcela Varasquim fazendo favor, que já já vou ao vivo com ela. Antes, coloca a reportagem especial que foi feita pela equipe aqui da Record TV. Roda! Atenção, 8 horas 29 minutos, o SP no ar termina agora, lembrando que você pode assistir às reportagens também na íntegra, o nosso programa acessando o Play Plus, continue aqui na Record TV, porque vem Fala Brasil com tudo que você precisa saber isso. Forte abraço e até amanhã, às 6 horas da manhã.